Ao vivo na Jovem Pan, Bolsonaro desmente Ana Paula Henkel sobre prisão de Ala dos Santos. Extremista passou a Jair Bolsonaro informação falsa a respeito do pedido de prisão de Ala dos Santos e foi desmentida pelo mandatário. A militante de extrema-direita Ana Paula Henkel, durante uma entrevista ao vivo com Jair Bolsonaro na Jovem Pan passou informação falsa a respeito do pedido de prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e foi desmentida pelo mandatário. Ela informou a Bolsonaro que a ordem de prender Alan partiu de Alexandre de Moraes, do STF, quando na verdade foi uma orientação da Polícia Federal acatada pela Suprema Corte. Veja o vídeo. Gostaria que o senhor comentasse a prisão ilegal ah. decretada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, a extradição... Ao Alan dos Santos e se o ministro da Justiça uh, poderia uh, uh, não cumprir essa decisão de extradição, já que é um inquérito ilegal e o próprio Alan dos Santos também não tem aí foro privilegiado para estar sob a, juris, a jurisdição do STF. Bom dia, presidente. Agora, aproveitar umas aqui, que a notícia verdadeira é o seguinte. A Polícia Federal pediu a prisão do dos Santos. É isso mesmo? Exatamente. Foi uma representação da Polícia Federal, que foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal.